E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Neste vídeo vou dar uma dica sensacional para você que quer investir em Bitcoin e não sabe como. Pessoal, tenha a Alter, essa empresa aqui brasileira. Eu vou abrir aqui, ó, tá aqui o aplicativo. Você baixa o aplicativo da Alter, tem um link aqui na descrição. Você baixa por esse link aqui e aí, ó, pessoal, olha a sacada desse aplicativo você vai depositar os seus reais você vai fazer um fazer um pix para cá ó eu já fiz até um pix de 10 reais para cá e aí o que que você vai fazer você pode comprar Bitcoin pessoal você pode comprar ó. clica aqui ó você pode aqui comprar Bitcoin então olha a sacada o Bitcoin hoje está corrigindo olha só eu pego faço um pix para cá de mil reais de 500 reais e aí compro o Bitcoin. O Bitcoin começa a subir, se valorizar. Esses meus mil reais vão se valorizar. Então eu vou ter mais dinheiro para gastar. Meu, meus mil reais vão se multiplicar. Então é uma forma de você estar tá comprando Bitcoin. Então pessoal, vou mostrar para vocês como que eu faço o Pix para cá. Ó. Vou clicar aqui no Alter. Volto aqui para a tela principal. Ó. Aqui ó, tem o botão de Pix. Ó. Aqui você pode copiar sua chave, piá copiei, vou aqui no meu banco, chave aleatória, colar, avançar. Aqui ó pessoal, eu posso colocar, vou colocar 500 reais, avança, pronto, tá fazendo o Pix, Pix feito com sucesso! Olha lá pessoal, já caiu na alta o meu pixel. E agora pessoal, eu venho aqui na alta e Olha só como é que a gente vai fazer aqui, ó. Vamos voltar aqui, pronto. Aqui eu clico aqui em cripto, clico aqui em Bitcoin e clico aqui em comprar Bitcoin. Aqui ele me pergunta quantos por cento eu vou colocar, ó, Clique em continuar confirmar, coloco minha senha, vou aguardar aqui, pronto, olha aí pessoal, comprei 510 reais de bitcoin, ficou 0,00149192 satoshis, certo pessoal? Então agora pessoal, vocês podem ver que eu tenho o que? Eu tenho bitcoin, o bitcoin, Reais, ó. Eu não tenho nada e Bitcoin eu já tenho aqui, ó. E se o Bitcoin valorizar, o que vai acontecer? Os meus 500 reais vão se multiplicar. Então, pessoal, é assim que você faz. Vocês viram aí que é bem fácil você comprar Bitcoin aqui pela Alter. Agora eu vou mostrar para vocês o cartão como eu havia prometido. Olha só, meus amigos, aqui o cartãozinho, ó que você vai receber quando você se cadastrar e solicitar o seu aqui o um cartãozinho ó massa top com aproximação da alter então agora eu já posso gastar os meus bitcoins através desse cartão viu como é fácil pessoal então pessoal não perde tempo já faz o teu cadastro na Alter e solicita o teu cartãozinho então pessoal espero ter ajudado vocês com essa dica um forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!